Que friozinho, gostoso, Goddamn for bom, tá bom, tá bom, for bom dia, estranhas. Tudo e aí gente, no vídeo de hoje a gente vai se aventurar nas costuras da vida. Lembrando que eu sou figurinista, eu não sou costureira, mas eu tenho uma mãe que sempre foi costureira, avó também, eu aprendi com elas e um pouquinho na faculdade também. E eu sempre vivo minha, vivo minha aventurando nas costuras aí, na minha drag e tudo mais, né? Tô querendo um corset faz tempo. E na virada do ano, eu resolvi começar a assistir uns vídeos de YouTube ensinando tal. E todas as umas aventuras aí. Acho que tá, tá no nível que eu posso mostrar pra vocês alguma coisa. Vamos fazer um corset comigo? Não é bem um tutorial, porque é um experimento. Mas serve pra você, se quiser se aventurar, testar, ter uma máquina de costura em casa tem vontade de fazer, não tem dinheiro igual eu, você vai lá e faz também. Bora lá? Bora lá, gente, pro projeto, pra Saga do Corset. Eu vou me inspirar nos corsets de 1860 e poucos, assim, que é esses vitoriano com anquinha, só que eu vou fazer a minha versão que eu consegui, né? E aqui no desenho tá em oito painéis, mas eu vou fazer em dez, na verdade, vocês vão ver aí depois. E essa já é a minha terceira tentativa, esses moldes são da segunda e é tudo sobre treino, né? Vamos lá. Aqui nesse vídeo é o primeiro, a primeira tentativa que foi em janeiro, que ficou horrível, fiquei parecendo um rolinho de macarrão. A segunda é essa que a Otávia tá vestindo aqui, que aí eu já rasei um pouco mais e é esse molde que a gente vai usar hoje pra base, né? Olha que bonequinha faceira. <risos> E aí eu vou usar esse molde aqui para redesenhar, né, as formas do corset novo. E faço disso um molde novo, né. E eu redesenho o antigo, porque eu vou pegar a sobra, né, do, do formato para passar pro painel do lado. Aí vamos recortar. E aí a gente pega a sobrinha, ó, desse molde antigo e a gente adiciona no painel lateral. Vai formar, dá uns formatos meio maluco aí, gente, mas é assim mesmo, que é modelagem. Parece que não faz sentido quando tá desenhando, mas depois faz sim, tá? E aí faz isso em todos os painéis, né? Refazendo o molde. E eu terminei com este molde aqui. E agora o próximo passo é cortar o forro. Aqui a gente vai usar uma sarja preta e eu já tô cortando duas vezes, né? Que é o lado esquerdo e o lado direito. E como esse molde eu já sei que cabe no meu corpo direitinho, eu já vou fazer o teste com, essa, com esse forro mesmo, já vai me servir de teste. E aí, meus amores, bora costurar esse teste aí. E aí eu tô terminando o primeiro dia, né? No segundo dia, já acordei virado no jiraya, já rebati todas as costuras. E também já fiz o segundo corset, que é a parte de cima, em cetim, bem lindinha bem gostosinha e vamos juntar uma parte na outra por cima já vamos alfinetar e bater uma costura aqui em cima vamos alfinetar costura com costura hein gente rola umas falhinhas de vez em quando mas dá certo gente vai com carinho aí tenta o máximo possível em seguida a gente vai cortar as quinas para desvirar isso e fazer um biquinho bem bonitinho direitinho ó vou mostrar aqui para vocês e aí, quando desvirar, você tem que alinhar a costura de trás, com a costura do forro com a costura da frente, alfinetar. E aí, a gente já vai costurar as canaletinhas para usar as barbatanas, né? Vou pular a parte da costura aqui. Você já sabe, né? Vai ficar assim, ó. Esse é o lado do avesso e esse é o da frente. Ó, que belezinha. Agora, tem que fazer as canaletas das barbatanas entre... Essas que a gente fez primeira. agora eu vou mostrar a costura, vai. Eu não fico mostrando porque eu não uso alfinete, é um péssimo exemplo de costureira. <risos> é tudo meio na raça, sabe? Agora a gente precisa dar uma paradinha nas, nas canaletas para já colocar as barbatanas das laterais, porque precisa fazer canaleta na anquinha, né? E aí eu corto bem direitinho as pontinhas para não furar o tecido, né? E vou encaixando essas três laterais já, pra gente depois fazer as canaletas da anquinha. Aí já era 10 horas da noite, tava cansado, eu deixei pra costurar a anquinha no dia seguinte e só coloquei as barbatanas mesmo. No dia 3, já acordei no grau, mami, e já fiz as canaletas, já coloquei as barbatanas na anca, e ficou incrível. Foi lindo, foi chique, foi explosão de barbatana. Pus barbatana em tudo, em tudo. Vai chegando essa hora, você já vai falando, poxa, mami, tô acertando, hein. <risos> E aí, vamos fazer uma costura de segurança para segurar as barbatanas, né? No lugar aqui embaixo. Eu faço uma reta e depois faço um zigue-zague para acabamento. E aí, vamos recortar e refilar, né? As sobras. E pro acabamento na parte de baixo a gente vai usar esse viés de cetim aqui simples, bem bobinho. A gente vai costurar ele pelo lado de dentro e vai virar ele para fora para dar o acabamento em costura à mão. Sim, parceira, costura manual. Você não está ouvindo errado. Aquela costura antiga que sua vovó, sua mamãe te ensinou, alguém que te ama te ensinou, sabe? Primeiro alfineta, o viés né, No lugar certinho Isso já demora, tá? <risos> e aí vai pontinho por pontinho Bem sem pressa Assistindo o um seriado Eu aí já aproveitei que tava fazendo essa barra à mão Eu também já coloquei uma fita de segurança dentro no forro Na altura da cintura Depois eu vou mostrar pra vocês Quando eu terminar isso aí, né? E foi assim que eu terminei as últimas 5 horas da noite do terceiro dia, com meu cachorrinho, assistindo série no friozinho, muito delícia, assim. No quarto e último dia eu acordei derrubando tudo já, marcando a posição dos ilhoses, que deram 9 ilhose, ilhoses, não sei, são essas duas pecinhas. E essa pecinha aqui pra furar com martelo, é do mesmo tamanho do ilhose, ó. E aí, meu amor, vai na martelada, toma aquele Red Bull, se joga, toma um cafezão, sei lá. Esse é o Ilhós, ele é duas partezinhas, uma você coloca por fora, né, que é a parte que vai aparecer, coloca na prensa e coloca a capinha dele e prensa, plim! É bem rapidinho, é, é fácil, precisa de um pouquinho de força e olha que beleza que fica, ó. E aí coloca nove de um lado, nove do outro, e vai terminar mais ou menos parecido com isso aqui, ó, que belezinha. E essa é nossa peça final. Olha que linda que ficou por dentro, por fora, pela frente. Ai, gente, tá uma graça. E finalmente o último passo é passar a fita nas costas. Eu só tinha essa amarela aqui, vamos com ela mesmo. Lembrando que no do meio ali, ó, no quinto, filhos, tem que passar duas vezes que vai ser onde você vai puxar, né? Dá um nozinho embaixo e olha como puxa aqui, ó. É assim. E terminamos nosso projeto. Agora vamos provar e ver a silhueta nova que a gente ganhou. Bora lá. You, tell me what to do If you want me to take over Just give me the green light Just give me the green light If you want me to get close to you Just tell me what to do Tell me what to do If you want me to take over Just give me the green light Just give me a sign Just give me the green light do you want me to get close? to you just tell me what to do? Tell me what to do. Essa saga do corselê vitoriano, underbust. Gente, demorei quatro dias intensivos de costura. Ah, vocês viram aí, é um negócio comprido. E é uma coisa de treino, tem que fazer várias vezes até ficar bom. Mas uma hora vai ficando aquele aqui, ó. <risos> Meu bebezinho! Espero que tenham gostado. Como todo domingo, não se esqueça. Se inscreve no canal, se é só a primeira vez aqui, se você já tá aqui de outros vídeos, dá o like aí, nosso famoso soquinho do like que ajuda... Ah, o canal, a YouTube, achar que a gente é legal, tá, tá, tá, tá, tá. Se quiser saber quando saem os vídeos, a gente posta sempre no Instagram e no Facebook. É canal As Ursa, sem S no final. E é isso. Nos vemos no próximo domingo, nas minhas aventuras criativas. E é isso, gente. Obrigado por assistir. Tchau!